Fala, galera. feijão aqui na área. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para você. Espero que você esteja bem. Primeira coisa que eu preciso te falar é que não é uma ode de um milhão. Você não vai ficar é, milionário em dois meses, em três meses, em um dia. Não é isso, não é. Não é a ideia do vídeo. A ideia do vídeo é te mostrar como você pode fazer isso em um período curto de tempo, investindo muito pouco, através da matemática. E os links aqui na descrição, eles podem te ajudar... A chegar nisso mais rápido ainda, beleza? Mas sem mais delongas, vamos aqui para o vídeo, eu quero mostrar para vocês como que isso é possível, como que isso é, é, é muito factível, é muito plausível para mim, para você, para todo mundo, inclusive eu já estou nessa jornada há um tempo, estou nesse caminho já. Então, eu estou aqui no site da Bet365, mas não é esse site que a gente vai usar. Eu estou nesse outro site aqui, que é um site que é simulador de juros compostos, se você jogar no Google aí você vai achar, então, o que eu quero que você entenda aqui? Se você tem uma banca hoje de 150 reais, e você pode investir 150 reais nessa banca todos os meses, uma taxa de juros de 10% ao mês, se você não sabe, tá nesse vídeo aqui meio por acaso, 10% ao mês com futebol, com aposta, não é difícil de conseguir, é muito, muito factível, tá muito dentro da realidade. É... Eu, sei que, eu sei como isso pode soar, se você tá vendo isso para a primeira vez, você vende outros mercados, mas é, é tá dentro da realidade, tá? Eu tô sendo muito pé no chão com 10% ao mês, tem muita gente que faz uma porcentagem maior que isso aí é, mensalmente, tá? Contando acertos e erros com todas as variáveis que esse nosso mercado tem. E todos os mercados têm né, na verdade. Então, 10% ao mês em um período de 5 anos, que são 72 meses. Olha o que acontece se você fizer isso durante 5 anos só, você precisa ter 150 reais para começar a sua banca e investir 150 reais todos os meses. Pode ser mais, pode ser menos. Você pode entrar no site desse aqui no Google e simular, que você vai ver onde você chega. Vamos lá. clique em calcular aqui. Então, em 5 anos, você vai ter investido 10 mil reais que saiu do seu bolso, investido 5 anos. E fazendo 10% ao mês, você vai ter chego em 1 um milhão e meio. Então, como é que funciona? Só para ficar bem claro, você vai colocar lá 150 reais, aí você vai fazer 10%, você vai chegar a 165, você vai ter feito 15 reais. No mês seguinte, você vai colocar mais, 50, mais 150 reais, então você vai ter 365. E aí você vai fazer 10% em cima de 365. Juros compostos, é assim que funciona. Se você fizer isso, em cinco anos você vai ter mais de um milhão e meio de reais, sendo que você investiu apenas 10 mil reais. Espero que isso tenha te ajudado, como me ajudou. Lembra de curtir o vídeo, pelo amor de Deus, curte o vídeo, ajuda a nós. Tem vários links na descrição que vão te ajudar a chegar lá. Fechado? Valeu!